E aí galera, por que você não se inscreve no meu canal? Se inscreve agora galera, por que? Tô triste galera, se inscrevam no canal pra me ajudar, né? Tchau, aqui é Angola e Brasil.